Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre! Está começando a Premiere aqui de Londres dos Anéis de Poder! E depois de mais de 3 meses, finalmente esse vídeo está saindo, essa foi a minha segunda viagem a Londres esse ano, independente se você gostou da série ou não, não tem problema como inscrito do canal, acredito que você vai se alegrar comigo nessa grande conquista do canal. O fato de ir para a terra do Tolkien, encontrar tolkienistas do mundo inteiro e também poder conversar com os atores, diretores e produtores da série. Vamos conferir a minha experiência na Premiere Mundial de Os Anéis de Poder em Londres. Eu embarquei em 28 de agosto, no mesmo dia em que ocorreu a festa de 5 anos do canal, foi uma correria. Eu cheguei em Londres no dia 29 de agosto, eu fiquei hospedado no The Softel Hotel. Chegando ao meu quarto, eu encontrei uma sacola com alguns presentes do Prime, contendo alguns itens muito úteis para a viagem, como por exemplo, adaptador de tomada, chá para dormir né, após toda a correria e alguns itens personalizados da série. Ainda no primeiro dia, à noite, tivemos uma recepção de boas-vindas na cobertura do The Trafalgar St. James Rooftop. Lá nos encontramos com os influenciadores de Tolkien no mundo, muitos amigos que fiz na primeira viagem em maio, mas muitos outros novos. Alguns da Irlanda, outros da Espanha e até Turquia. Para minha surpresa, estava lá uma atriz muito conhecida no Brasil, a Cleo Pires, que foi a super simpática e foi convidada para prestigiar essa estreia. Na foto da esquerda para a direita estão Timball, empresário da Cleo, a Joana, que é a gerente de marketing e influenciadores globais na Amazon, e a Cleo Pires. Ainda no rooftop, eu tirei uma foto com a Virginia e o Tyler, ambos do marketing da Amazon Studios e Prime Video. No dia seguinte, 30 de agosto, o grande dia da Premiere, pela manhã eu fui até a praça em que ocorreria o evento, na Leicester Square, uma praça muito famosa em Londres, e a 5 minutos do hotel. Depois eu voltei para o hotel para me arrumar para o evento e passar na Styling Session no térreo do hotel, afinal era um evento de gala. Também tive outra surpresa quando eu voltei ao meu quarto, eu encontrei uma caixa contendo uma Alexa temática da série. Vocês podem conferir mais detalhes no unboxing que fiz aqui no canal. Ocorreu um imprevisto, adiantaram o horário de partida e encontro do grupo em um restaurante na rua de trás do hotel. Eu perdi esse encontro e fui direto para a praça. Então encontrei o meu grupo em um local separado para os influenciadores. Quero agradecer o Bernard, do canal Kai47, que me avisou que já tinham saído, e também ao Justin, do The One Ring, que eu encontrei no caminho e me indicou o local exato dos influenciadores. Nessa entrada da Premiere, eu aproveitei tentei para tirar algumas fotos com a galera, mas eu não consegui tirar foto com todos porque estava muito corrido. Na foto, da esquerda para a direita, estão o Robert do Indeep Geek, Harry do Fellowship of Fans, Ravi, do Los Siete Reinos, eu e o Juan do El Anilho Único. E nessa foto está o Janesh, se escreve Kanner, ele é do Horta Dúnia, significa Terra-média em turco, o Ravi novamente e o Marcel da Tolkien Society da Alemanha. Já nessa foto eu estou com a Kirsten do The One Ring. Enquanto íamos até o local em que esperaríamos a passagem dos atores, fomos apreciando a bela estrutura temática. <laughs> is, is he in the show? <laughs> You, so, so, so. Oh Hello! Hi! Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Yeah! Could you Hello Brazil! Uh, <laughs> how are you doing? Sorry, my darling! you I mean, have a lovely phone? <laughs> <laughs> oh, All, right. All right! It's good! Choo, choo, choo! Hey, hello to Brazil. I'm from Brazil. Yeah, Brazil, how you doing? So excited to share this piece yeah. with you. We cannot wait. You aren't strange to me. No, well, that's what I like to hear. No. <laughs> hello, Brazil. for you, so. <laughs> Melon, <laughs> Charles. Say hello to Brazil. Okay. Olá Brasil. Olá Brasil. very good. Hi Brazil. Please. Hi Brazil. How are you going? Yeah. You're yeah. you pick? Oh, you? Oh, very nice. good. Ready? Muito obrigado! very much. Oh, você! olá oh, você! Oi oh, Say hello to Brazil! Oi oh, Brasil! Oi oh, Brasil! <risos> <risos> Como vai? Tudo bem! Assista! Oh, Zane. oh, o Zanei! O se puder! Very good! O Zanei se puder! O Zanei se puder! Very, very good! Além de falarmos pelo menos um olá para os atores nesse momento, também conseguimos pegar alguns autógrafos deles em um pôster que ganhamos lá. Depois do Tapete Vermelho fomos ao cinema para assistir aos dois primeiros episódios da série. Os cinemas ficam em volta da própria praça. Eu falei os cinemas porque os grupos foram divididos em cinemas diferentes. Contamos com a presença de muitas celebridades como John Russ Davis, o Gimli, e também o bilionário e dono da Amazon, Jeff Bezos, o Jefinho. Até então a maioria dos percursos foram feitos a pé, era tudo pertinho, mas após o cinema fomos de ônibus para a after party, que não sabíamos onde seria. Quando chegamos lá foi algo surreal, a festa ocorreu no museu britânico, lá encontramos novamente o elenco e produtores da série, bem como o Jefinho, e conseguimos conversar com eles. Patrick, Olá! Oi, como você está? Bom dia! Olá! Eu estou esperando o que está acontecendo. Olá! Como está? Sai, Olá! Para o Brasil! Eu sou do Brasil! Obrigado! Estou aqui com o Benjamin Walker, nosso querido Bill Galudão, é maravilhoso, cara surreal. E ele vai mandar um abraço para o Eric da Toca RJ. Bom dia, eu sou o Bill Galudão, uh, muito prazer. Muito bom! Ah! Ele fala, ele fala português, galera. Ele fala muito bem português, muito bem. I'm a director at the, the Lord of the Rings in London and I just quero to say I love Come on. We're going to come and see you soon. Isso não aqui, senhor. E ele tem um papo para vocês. Vai falar um oi para vocês porque ele fala um pouquinho de português. Certinho, porque eu tenho português. Oi, Brasil. E a viagem chegou ao fim, foi mais uma experiência surreal e ficaram muitas recordações. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar um like e ativar o sininho das notificações.